Olá! A dica de hoje é especialmente para você que faz uso de uma das telas na posição vertical. Ao fazer a leitura de documentos, priorize a faixa superior e média do monitor. Evite a faixa inferior, pois para acessar essa parte do monitor, será necessário abaixar a cabeça, aumentando a sobrecarga na região cervical. Pequenas e boas atitudes geram grandes benefícios. Você e a ergonomia cada dia mais em sintonia. Até logo. Tchau, tchau.